Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Travitsky, sou professor, sou pesquisador de educação e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre análise e visualização de dados. A gente vai falar sobre o que é ciência de dados e o que o gestor educacional tem a ver com isso. A gente vai falar sobre diferentes funções que os gráficos podem ter e como que o gráfico pode ser dependendo dessa função. Ele pode ser um gráfico que é mais exploratório, um gráfico mais comunicativo. Vamos ver o que, que é isso. Bom, esse é um curso sobre dados, sobre evidências. Mas antes de gente começar, é importante deixar bem claro que os dados não fazem sentido por si mesmos. É, os dados fazem sentido à luz de alguma perspectiva. Né? Pode ser uma perspectiva mais teórica, misturada com uma experiência, mas é uma perspectiva fundada no conhecimento. O um conhecimento que tá para além dos dados é, que a gente está olhando naquele momento. É um conhecimento que é, acumulou muita pesquisa, muitos dados obtidos pela humanidade até hoje. Aproveite isso enquanto você está analisando os seus dados. Bom, se você achou estranho a gente começar um curso sobre visualização de dados com um gráfico desse, você está certo. Né? É, eu gosto muito desse gráfico. Então, eu sugiro para você que gosta também de gráficos, antes de continuar, dá uma pausadinha e olha para você mesmo. Bom, o que, que esse gráfico está falando? Então, é, você deve ter percebido que tem um eixo vertical, tem um eixo horizontal, então a gente, opa, estamos falando de coisas que a gente conhece. Né? O eixo vertical está falando da força das evidências, o eixo horizontal está falando da qualidade da questão, ou seja, quanto mais para cima, mais fortes são as evidências, quanto mais para baixo, mais fracas, quanto mais para... A direita melhora a questão, quanto mais para a esquerda, piora a questão. Né? Então, o que esse gráfico está dizendo é que o nosso objetivo é ter, o nosso objetivo é esse pontinho vermelho, é a gente ter evidências fortes para boas questões. E a gente acha que começa com uma boa questão, e aí é só ir melhorando as evidências. Né? Mas se a gente fizer isso, no fundo, a gente só vai ter um monte de estatísticas. Né? O trabalho de você analisar os dados, trabalho do cientista de dados, ou quem quer que esteja analisando os dados, ele é essa coisa meio tortuosa, né? Em que você vai pesquisando, obtendo dados, melhorando a pergunta e obtendo mais dados, e você vai conhecendo melhor é, o problema que você está tentando resolver. né? Então, no final, você pode não, não, não chegar em evidências tão fortes quanto você gostaria, mas é importante que elas respondam a uma pergunta relevante. Né? Em outras palavras, de nada adianta ter evidências fortes para uma pergunta pouco relevante. Primeira lição do dia. Bom, e então, o então, que, que é ciência de dados? Né? A gente pode entender ciência de dados como a intersecção entre três áreas. Né? É, uma área tem a ver com as habilidades em matemática e estatística. A outra área, que é uma área mais recente na história, tem a ver com habilidades de computador, de programação de internet. Né? E uma outra área que depende do tema. Não existe o um cientista de dados de qualquer coisa. Né? É, até existe, mas enfim, vai ter uma certa dificuldade de chegar a boas perguntas. No final, vai ter um monte de estatística. Né? É, então, a ciência de dados ela tem a ver com você misturar essas três áreas. Pode estar tudo numa mesma pessoa, pode ser pessoas diferentes, enfim. Então, o papel do gestor nisso tudo é principalmente trabalhar nesse círculo azul, aí. Ele precisa entender do que ele está falando. Né? Ele precisa ser um gênio da matemática e da computação, mas ele precisa entender muito bem o tema que ele está gerindo. Né? É, não existe um gestor de qualquer coisa também, assim como cientista de dados. Então, agora, se você quiser ampliar um pouquinho as suas habilidades, é, o que é importante? O importante, eu diria que é evitar a zona perigosa. Onde está a zona perigosa? Onde está a zona perigosa? Onde está a zona perigosa está perigosa ali, ó, aonde não tem matemática e nem estatística, né? Porque hoje em dia com computadores você pode, com computadores e conhecimento você pode provar qualquer coisa, né? A matemática e a estatística elas vão dar um método para você é, verificar, né, o como consistentes são os seus dados, etc. Ou seja e que o gestor precisa saber em termos de ciência de dados é, principalmente, conhecer o tema que ele está analisando e ter uma base de matemática e estatística. Uma base, não precisa ser né, nenhum matemático, mas você precisa saber o que são as coisas e de onde elas vêm e que tipo de cuidados você tem que ter com cada tipo de dado, pelo menos. Né? E é claro que se você tiver também algumas habilidades de informática isso pode ajudar. Não é o fundamental, mas ajuda, completa ali o, o, o panorama da ciência de dados. Né? E, claro, que também ajuda você ter algumas habilidades aí com computador, você conhecer os sites certos, esse tipo de coisa. Né? Aí você fica um pouco mais completo aí na sua capacidade de analisar os dados educacionais, certo? Muito bem. Então, quando a gente está falando de funções de gráficos na análise de dados, do que a gente está falando? Né? análise de dados pode ser dividida em três fases principais. Né? Então, primeiro, você está explorando os dados, tentando entender alguma coisa, tentando encontrar alguma coisa interessante. Né? Aí você acha alguma coisa interessante, aí você vai confirmar. Puts, será que eu achei é, é, é o que eu estou imaginando mesmo? Talvez não, pode ter um, outros fatores relacionados, etc. Né? Se você confirmar aquilo que, que você descobriu, o seu achado, aí você comunica para as pessoas. E caso não tenha sido confirmado, você pode desistir, não desista. Ou você pode voltar, a explorar os lados é, e tentar descobrir alguma coisa nova ou tentar redescobrir aquilo que você achou que tinha descoberto. Enfim. Bom, Para quem, quem achou essas três etapas um pouco parecidas com o método científico, como a gente diz na escola, é isso mesmo. Tá? Se a gente for pensar um tipo de gráfico para cada uma dessas etapas, como seria? Hum. Então, eu fiz essas bolinhas verdes para tentar descrever essa ideia. Então, quando você está explorando os dados, você vai ter gráficos cheios de coisas, né? você vai ficar olhando aquilo horas, uma pessoa vai passar por trás e falar nossa, coitada dessa pessoa, não tem mais o que fazer, enfim. É... Aí você encontra alguma coisa, você vai querer confirmar aqui. Né? Nessa fase de confirmação, na verdade, o gráfico nem é tão importante. O mais importante normalmente é uma conta que você vai fazer, uma análise estatística, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí que vem a dica. Né? Normalmente, quem trabalha com dados acha que acabou isso, eu trabalho com gráfico. Você né? fez aquele grapo legal já. Aí, você pode publicar um paper, né? pode publicar, você pode publicar um artigo científico com um gráfico que está nessa parte do meio aí da confirmação dos achados. Mas, se você quisesse comunicar com a maior parte das pessoas, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais no seu gráfico. Né? No, fundo, no fundo, não são três tipos de gráfico, no fundo a gente está falando de um certo contínuo. Né? Então a gente tem de um lado gráficos muito informativos e que só vão fazer sentido para poucas pessoas que, que, que gostam de gráficos, que entendem do tema. Né? E, e numa outra ponta você vai ter gráficos com pouca informação, mas que vão chegar em muita gente. Então você tem que pensar o que você quer em cada momento aí da análise de dados. Para exemplificar, então, esse é um tipo de gráfico exploratório, né? Não se preocupe com esses dados, eles não são de educação, mas ele tem vários tipos de informação. Então, ele tem quatro variáveis, poderia ter dez, né? Essas quatro variáveis, ele vai ter na diagonal a informação sobre a distribuição delas no triângulo inferior ele vai ter um tipo de informação, no triângulo superior ele vai ter outro tipo de informação, essas informações se complementam, é, esse é o tipo de gráfico que, se você gostar do assunto, você pode ficar um bom tempo olhando para ele. Né? Na outra ponta a gente tem o que? Um gráfico comunicativo como esse, né? então esse gráfico o que, que ele tem de especial para ser chamado de comunicativo? Primeiro, ele tem uma informação só, praticamente, né? e está bem claro nessa flecha verde grande, no máximo você varia os anos, mas está falando do IDEB, do Piauí, disso que você está falando, não tem mais nada aí. E, além disso, o que, que é interessante? Ele tem a conclusão principal, ela está escrita. Então, é, quem, quem olhar o gráfico, é, a primeira coisa que a pessoa vai ver, e tem estudos mostrando isso, a, pessoa, a primeira coisa que as pessoas veem nos gráficos são os textos. Né? Então, tem alguma coisa muito importante naquele gráfico, escreve, né? Isso vai ajudar muito. Então, tem pouca informação, tem conclusões explícitas, e, e, e esse gráfico tem um outro detalhezinho que é o eixo horizontal, é o tempo. Então, esse é um eixo horizontal espontâneo da gente entender, né? É, se você botar no eixo horizontal outra coisa, pode ser que a pessoa não entenda o gráfico X, Y, o gráfico cartesiano. Né? Então, fica aí mais essa dica. Bom, então hoje a gente viu que é preciso ter boas evidências, mas também boas perguntas. Né? A gente viu que o gestor ele precisa entender do tema e também precisa ter um, uma base de matemática e estatística. Para evitar a zona perigosa uhum. E a gente viu também que os gráficos Têm funções diferentes Não, não, é, não é recomendado você usar o mesmo gráfico Para quando você está descobrindo coisas é, Você usar esse mesmo gráfico Para comunicar as coisas Para um público maior Certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje uh, Grande abraço Até a próxima aula